Olá pessoal, na Espanha Lula pede para empresários estrangeiros não investirem no Brasil Ele afirmou a membros do governo espanhol e empreendedores lá daquele país que as taxas de juros em nosso país seriam excessivas e não recomendam investimentos A fala do suposto presidente em recente viagem internacional causou perplexidade ao empresariado europeu e também aos brasileiros Os empresários brasileiros precisam aprender a investir fora também a investir em outros continentes para se transformar em empresas multinacionais e não ficar apenas sendo empresas nacionais. É impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75%. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. O jornalista Piperno da Jovem Pan, reconhecido como admirador de Lula e do PT, ao se manifestar sobre o assunto, lembrou que as taxas de juros nos governos anteriores de Lula eram muito mais altas e criticadas por gente do próprio governo. Disse que, inclusive, espera que os bancos espanhóis emprestem também aos empresários brasileiros. E o Lula tem, de fato, uma fixação nessa história de fazer com que as empresas brasileiras se tornem players globais. Aliás, a política velha e contestada política lá dos campeões nacionais era exatamente versável, exatamente sobre isso, né? E aliás, pouca gente aproveitou, né? O Brasil não criou players, enfim, globais, a não ser a JBS, que é um uma das líderes mundiais aí no seu setor. Agora, isso que o Segredo trouxe é verdade. As taxas eram muito altas e gente do próprio governo criticava o vice-presidente José, José Alencar. Todo dia ele criticava isso, uhum. que as taxas eram insuportáveis. Né? E aí a Fiesp fazia coro com ele. Não, assim não pode e tal. O Henrique Meirelles, claro, aguentava a pressão porque tinha o respaldo do presidente. E veja, Eita. o presidente do Banco Central nomeado. Né? Nem se falava em independência do Banco Central. O Lula nomeou. Oba, um, um, assim, uma estrela do mercado, uhum. né? alguém que, aliás, né? muito maior que o atual, por sinal, mas uma grande estrela do mercado, confiou nele e, lá, e por lá ele permaneceu oito anos. O suposto governo de Lula é um fiasco total, baseado apenas na mentira, na criação de factoides para tentar desviar a atenção da sociedade e na tentativa de eliminação das vozes contrárias. Com isso, ele espera se firmar como uma espécie de ditador tropical pós-moderno. Nesse caso, a democracia é apenas uma ilusão de democracia. É o que a gente vive aqui no Brasil atualmente. Tony Rodrigues, Além da Notícia.